Aproveitar as férias do Juliano. A carpia aqui, gente. Que tá okay. abandonada a nossa casinha. Okay. Olha isso, tanto de mato. Olha, gente. Tá muito cheio de mato. Oi, Lele. Ah? Dá um oizinho aqui. Oi. Oi. Beleza. Aí sujeira que tá aqui, Jesus Cristo. Gente, ó, terminamos. limpinho, carpidinho. Vamos ver quanto tempo vai durar, né? Porque, ó, o tanto. Vou pegar um carreto pra retirar. Tudo tinha de novo